Olá, tudo bem? Olá, seu Santos. Boa noite. Boa noite. Como é que você está? Já faz muito tempo. Eu estou muito bem. E você? Eu estou muito bem. Graças a Deus. Bom, vamos para a continuação do nosso trabalho. Tá ok? Ok, combinado. A perspectiva do ser enquanto integrante familiar demanda uma estruturação de percepções e fundamentações das habilidades baseadas em interações formadas por um sistema dinâmico. Ah, o sistema dinâmico de ações e reações é baseado em referências, referenciais esses representados pelo pai e pela mãe Ou pela figura paterna e materna, independente do sexo dos cuidadores Essas interações fornecem e geram um envolvimento, estabelecem comportamentos interacionais e princípios integrais se baseiam em conjunções homomórficas, ou seja, os padrões uh, que favorecem um princípio homomórfico, elas sempre regem, elas sempre resultam em, em padrões correspondentes com o padrão inicial. Essa estrutura isomórfica né, favorece uma... uma... uma contemplação do passado, das referências, e da vida que o ser teve quando mais velho ou adulto. Porém, quando há uma, uma quebra... Nesse, nessa interação quando há uma quebra nessa padronização nessa, nessa nessa fatoração primária única nós temos uh, conjunções e funções que dissociam o ser e geram uh, diferentes verdades Diferentes conjunturas, diferentes versões e visões do próprio ser Tendo espaços vetoriais, módulos e campos Que um, dissociam o ser, o integrante daquele núcleo familiar da própria família e suas familiaridades o ser ele está desenvolvendo uma estrutura mental vital e espiritual a dissociação e a criação de um semigrupo que traz um vetor dissociativo do ser da sua família problematiza suas familiaridades essas familiaridades reproduzem, reproduzem uma comunicação que é usada ina, in, é, inadequadamente como um axioma, uma crença, uma crença raiz, uma crença inicial, aonde o ser é errado, vive errado, se percebe errado e, consti, com, e se constitui como alguém, que convive e vive com, ah, com um estado de desconforto Com, com um estado de, de não conforto Como padrão, como normal O início do não conforto é quando ele baseia sua estrutura vital como ah, alguém que está separado ou fora do seu núcleo familiar e aí que nasce a separação de Deus que é a primeira separação que ocorre na criança a separação de Deus e aí ele corta o seu sua conexão com corta superficialmente sua conexão com a, a fonte Que traz os dados Que traz as explicações Que traz as As maneiras As maneiras de Viver e de ser Entende? Entendo E por isso é comum no, no Conjunto de mitos e histórias e crenças humanas, inclusive crenças religiosas, é comum se achar uma história que permeia várias culturas, que é a história de ter sido um, expulso de algum lugar onde se tinha tudo, tipo expulso de um paraíso ou de ter se caído de um estado um, paradisíaco, ou é, algum tipo de expulsão, mas isso tem a ver com o próprio processo de nascimento nesse orbe também, certo? Antes se sai de um lugar gostosinho, onde tudo lhe é provido, né, que é o útero materno, para uma existência onde, um, onde o bebê chora, onde nem tudo lhe é atendido imediatamente uh, e há essa pode haver um delay entre uma necessidade e aquela necessidade de ser suprida. Sim, E, algumas vezes, nem ser suprida ou ser ignorada ou a própria existência daquela necessidade de ser punida, que acho que é esse padrão que você expôs, onde um, o ser torna a sensação de separação, digamos assim, o seu normal e adequado. Sim. O interessante seria a criação de um mapa linear para favorecer uma, uma estrutura vital consistente. E para isso a gente precisa categorizar direitos para favorecer uma, uma, uma interação isomórfica coerente, gerando um automorfismo, gerando a um efeito em cadeia que respeita o direito inicial o direito humano que não é alienável não pode ser categorizado como algo que dá para ser usado ou algo que não dá para ser usado ele é inerente às interações ele é fundamental para que ocorram estruturas para que ocorram operações binárias e trinárias Essas, Esse processo algébrico abstrato que a gente tá está ensinando sutilmente é, serve para narrar o mapeamento da estrutura mental de um ser humano que teve um abandono de seus cuidadores, mesmo na presença deles. E hoje um adulto que está estudando, que está ouvindo a gente, nos dá a honra de delegar o seu tempo a nós, ele que tem reflexos disso, ou ele que cuida de um menor, hoje ele pode trabalhar em si mesmo, estruturar a sua estrutura pessoal, estruturar a sua função mental, sua estrutura mental, estruturar a sua estrutura vital, estruturar a sua estrutura espiritual, para dar vazão, para reconectar essa conexão com o cosmos, para trazer esse polos para esse holomorfismo, né? Para gerar esse automorfismo que é natural, que vai corrigir seus, suas condições, seus espaços vetoriais, seus fluxogramas é, em um sistema de rede chamado rede neural de interações e equações baseadas em importância do agente para introduzir uma matemática de maneira mais efetiva, tendo a matemática e a ação da temática como direcionamentos, como fundamentos, para sair da generalização dissociativa e ter uma generalização associativa que nada mais é do que compreender que é algo que é simples e pode ser integrado a coisas complexas e não entre em contradição é, são princípios homomórficos, são princípios da criação então uma grande dica, foi, foi falada no áudio anterior, mas para quem quer usar isso para curar, para gerar condições para autocura para ser saudável e saudar o passado e cumprimentar o presente ou para quem usa isso para cuidar de menores a, Qualquer princípio que você for usar, que não pode ser aplicado a outras pessoas, a outros cenários, a outras situações, menores ou maiores, ele tem bugs. Qualquer princípio que tem que ser justificado para fazer sentido, no sentido de uma justificativa moral que dissocia... Você, da ética comum, não é coerente, não é saudável, não é legal, não é respeitoso, não é ressonante à vida, não é vital para a vida humana, não é vital para a vida familiar, não é vital para a vida individual não é necessário para a vida então a pergunta a ser feita quando você está com dúvida sobre o outro ou si mesmo é isso é vital para a vida de maneira racional e lógica ou isso é vital para que eu tenha um certo alívio de uma pressão que eu não sei de onde vem então esse fica mais direcionado aos adultos né que estão analisando o seu desenvolvimento pessoal que também é um desenvolvimento infantil estamos reajustando os nossos níveis considerados infantis trazendo leveza para o presente e também para o adulto que cuida de menores e se vocês precisarem de ajuda eu estou disponível estou aqui para ajudar, para direcionar para esclarecer e juntos desenvolvermos estruturas mentais, vitais e espirituais Para dar vazão às forças um, vitais, mentais e espirituais Não tendo assim contrações, desconfortos e coisas não boas É, só tudo isso. É, a pergunta que você sugeriu, um, que a pergunta foi, isso é vital para a vida, ou isso é mais para aliviar uma pressão que eu não sei de onde vem? Um, mas entre esses dois extremos, tem várias outras opções, não? Isso dá espaço, né? Isso gera um espaço para o ser ter um vetor associativo. Ter uma, um direcionamento de seus ideais, equalizando né? o que para ele é adequado ou não. Certo, mas a resposta também, porque a resposta se possível, é possível que nenhum nem outro, nem de toda vida, nem é para aliviar uma pressão. Isso Essa trouxe é clareza, é, o... é. É o que eu desejo fazer nesse momento. Exato, então aí trouxe a certeza de que é seu desejo. Entendi. É uma pergunta coringa, né? Entendi, tá, faz sentido, é realmente uma pergunta meio de Joker. Sim, é uma pergunta coringa. Que reinicia o seu foco Eu espero que todos tenham paz, tranquilidade E se a gente não falar de novo esse ano Feliz ano velho, feliz ano novo Feliz Natal e que todos vivam em amor Você ficou Nossa, com alguma dúvida? Não, não fiquei eu não tava me despedindo, pareceu, né? Mas eu pois só tava eu tô... desejando Bom, bom, de tudo de bom pra todo mundo Mas na minha cabeça pipocou assim Como ele adivinhou que eu não tinha dúvida? Tá vendo? Como eu adivinhei? <risos> não adivinhei Ou de certa forma adivinhou também De certa forma, sim Ou de errada forma também É, Coincidiu Coincidências, variáveis não analisadas ou direcionadas de maneira fatídica por uma falta de controle administrativo imersivo, que não muda em nada a experiência da nossa expressão nesse breve momento. Nem sempre ter o um nível de evolução, grau de consciência, proporção é tão importante. Eu não tive acesso aos seus motivos para seu achismo E eu agradeço por isso Porque isso me deixou ah, Livre Para ter uma experiência inédita fica, fica o conselho carinhoso De que às vezes não saber é ótimo Pois aprender é prazeroso e satisfatório Paz, fica com Deus Tchau. Graças. Don't so sit.